A vida é um sonho acordado em que diferentes histórias vão se sucedendo, mas que às vezes também elas vão se repetindo. Conta uma delas. É por esses dias aqui em casa. Ali eu recebi a visita de uma família, hóspedes. E o sogro, o Luiz, gente boníssima, bombeiro aposentado, e que aí, a esposa contando, aposentou muito cedo. E por conta disso, ela cutucou o cara para estudar, fazer alguma coisa. E ele se formou terapeuta, é... Como é que chama? Terapeuta de, de vidas passadas? Não. Pera, eu vou lembrar. Desliguei para lembrar, já lembrei. É, terapeuta, esqueci. <risos> regressivo, terapeuta regressivo. Então, que, que permite ir, ir lá atrás para ressignificar as coisas e, e fazer a limpeza. Coincidentemente, é o que eu tenho feito por aqui, intuitivamente. Né? Eu tenho voltado lá atrás. Será que eu já contei essa história? Se não contei, eu conto outra vez, num outro momento. Né? Então, volta lá atrás para ressignificar algumas coisas e liberar a pessoa daquela carga emocional, seja o que for. E na hora que a gente se conheceu, a prosa iniciou, Dali a pouquinho ele já... O que, que aconteceu com você quando tinha quatro, cinco anos? Aí, opa, tem coisa aí, né? E a amizade foi crescendo. De quando em quando, eles passaram uma semana, né? De quando em quando ele ia ali em casa, que aqui é assim, né? O hóspede fica na casa maior e eu fico na minha casinha ali. E muitas vezes à tarde ele ia ali tomar um café... E foi me ensinando algumas coisas para superar é, velhos, é, velhos conceitos, ou é, né, os nós que a gente vai criando emocionais. E enquanto isso, eu vou mostrando aqui, meus queridos, ó, o laguinho. Para quem não sabe, isso daqui é um sistema de tratamento de águas cinzas, então, no final, a gente já tem um laguinho aqui, muito legal. Aliás, links na descrição. Vai lá, adquire o curso ou o e-book. Né? Você ajuda o canal e soluciona um eventual problema aí. Ou compre e dá de presente para alguém que tenha é, que resolver essa questão em casa. Bom, mas aí, voltando. E aí ele me ensinou um... Um exercício que eu vou ensinar aqui também, mas bem entendido. Isso não é indicação para ninguém, isso não é tratamento de nada. É uma história que eu estou contando. Ele me ensinou, eu reproduzi. Né? E depois eu reproduzi outra vez, e outra vez, e outra vez. E isso tem ajudado a mim, a mim, não necessariamente a você. Então é uma história que eu estou contando. E aí funciona assim, é, ele sentado na minha frente, falou, oh, Evandro, presta atenção no que eu vou fazer e depois eu quero ver se você faz também. Falei, ok, vamos lá. Aí ele levantou as mãos, fechou os olhos, respirou fundo umas três vezes e falou alguma coisa mais ou menos assim. Você tem as suas ideias, eu tenho as minhas eu respeito as suas você respeita as minhas se for assim tá tudo bem se não for e aí é que vem a catarse né ou o grito primal se puder é, respeitar muito que bem se não foda-se <risos> e aí nisso solta o berro solta o grito, né? Eu falei, ah, ok. E fiz isso comigo mesmo. Quando eu terminei, e soltei um baita berro. Quando eu terminei, ele falou para mim: ah, eu achei que você não ia dar conta, que muita gente não consegue, muita gente se trava. E eu achei que isso ia acontecer com você, e não aconteceu. Legal. Como é que você está se sentindo? Fio, vou te contar. Dá um alívio. Sabe? Até a voz da gente muda. O último vídeo que eu postei, aliás, falando sobre isso no parque da cidade, foi depois dessa história. Então, se quiser, experimenta aí contigo. Eu imagino que mal não, não devo fazer. Mas avisa pessoal da casa, porque depois eu fiz isso outras vezes lá dentro de casa e tomei o cuidado de ir para dentro do meu quarto fechar a porta né? eu quase que entrei dentro do guarda roupa estava com hóspedes aqui e ainda botei um cobertor em cima da cabeça e aí eu fui buscar o que estava me incomodando e cada coisa que eu encontrava eu dava um grande foda-se e são coisas que ajudam eu já tinha fechado o vídeo, mas daí resolvi voltar para trazer mais algumas coisinhas rápidas, né? Então, nesse, nesses gritos primais né, de ressignificação, você não está com raiva, nem nada disso, né? E você não está agredindo ninguém também, não é essa a função. Mas de você encontrar coisas dentro de você mesmo, que estão que ali, aquele nó que precisa ser desfeito, e com isso, você extravasa e você joga isso para fora. Você elimina essas coisas. Né? Então, não é para agredir. É para se auto-limpar. Né? Para se auto-purificar. Então, ainda que momentaneamente você fique com raiva, e aí é interessante, eu tenho anotado algumas coisas aí, é, você... você Pode ficar com raiva, mas você não vai dormir com raiva. Você não leva a raiva para o outro dia. Então, ainda que isso aconteça, né, você está soltando, está liberando, acabou-se. Legal? Aí segue o perdão. Então, se tem alguma coisa te incomodando, você se livra daquilo e você perdoa. Ó, oh, oh, as coisinhas aqui, o sol já mudou, é, é o laguinho. O sol tá batendo no laguinho. O vento muda. Ó. Oh, que legal no rosto. Forte abraço.